Vestimenta de caboclo, é samamba, essa mambaia, essa mambaia, essa mambaia. Vestimenta de caboclo, essa mambaia, essa mambaia, essa mamba. Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio dessa mamambaia. Yeah. Vem caboclo, não se atrapalhe, Saia do meio da mambaia. Yeah. Vestimenta de caboclo, essa é mambaia, <Sisa> essa <duro> <Sisa> mambaia, essa mambaia. Vestimenta de caboclo, <duro> essa mambaia, essa mambaia, essa Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Vestimenta de caboclo, essa é mambaia, essa mambaia, essa mambaia. Vestimenta de caboclo, essa é mamba, essa mambaia, essa mambaia. Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Vem a caboclo, não se atrapalhe, assaia do meio... Dimenta de caboclo, essa mamba, essa mamba, essa mambaia. Essa mambaia. de caboclo, essa mamaia, essa mamba, essa mamba. Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio dessa mamambaia. Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio dessa mamambaia. Dimenta de caboclo, essa mamba, essa mamba, essa mambaia. Essa mambaia. de caboclo, essa mamaia, essa mambaia,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 Serena <risos> Oi, salve o sol, salve a estrela guia, Saraba, seu ventania, um banda, vamos saudar. Pois salve a folha da Macaia na Jurema, salve cabocla de pena, filha de Tupinambá boca de pena de guerra Porque okay, acabou. O que acabou? Sereno que cai pela madrugada Com a lua cor de prata Clareando o meu longar Noite de festa na banda Os capucos cantam e dançam Com o clarão Caboclo cacique que vende aruanda Ele é, ele é, do seu pena branca Caboclo cacique que vende aruanda Ele é, ele é, do seu pena branca Sereno, sereno que cai pela madrugada Com a lua cor de prata, clareando o meu bondade. e dançam com o clarão do luar a marca e festa os capocos na floresta cantam em seu louvor capocco cacique que vem de aruanda feliz O cacique que vem de Aruanda, ele é, ele é, capô, seu pena branca. E caboclo, o cacique que vem de Aruanda, ele é, ele é, capô, seu pena branca. A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu Aonde anda o capangueiro da jurema que até agora não apareceu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 Está em cima daquele lajedo, olhando o tempo para não chover, pedindo a lua para sair mais cedo. Ok, Acabou! Oxalá chamou! Oxalá chamou! os caboclos Ok, caboclo vai seu pé na azul Ok, caboclo Caboclo tambor lhe chama Caboclo vem trabalhar Caboclo vem de aru Pra esse terreiro abençoar Caboclo tambor lhe chama Caboclo vem trabalhar. Caboclo vem de Aruanda. Pra esse terreiro abençoar. Seu ar que flecha nos concede proteção. Suas palavras iluminam o coração. Sua presença fortalece esse congá. Seu pena azul é quem acaba de chegar. Caboclo lhe chama Caboclo vem trabalhar Caboclo vem de Aruanda pra esse terreiro abençoar Caboclo tambor lhe chama Caboclo vem trabalhar Caboclo matas seu penacho é azul vem na Umbanda com sua luz pra trabalhar seu pena azul, meu coração é seu congá caboclo tambor lhe chama caboclo vem trabalhar caboclo vem de Aruanda pra esse terreiro abençoar caboclo Chama. Caboclo vem trabalhar, caboclo vem de aro andar. Desse terreiro abençoar. Saravá os caboclos, o okay, que acabou. Sarava seu pena azul. Okay, acabou. Tava sentado na pedra, fina o rei. Mandou me avisar: Come um banho de rosas que aí vem gente pra lhe derrubar. Tava sentado na pedra fina, Ruei no tímido. Mandou me avisar: Come um banho de rosas que aí vem gente pra lhe derrubar. Levei quatro velas brancas canjerê, saravei meu orixá, para ele me ajudar, falei com Tupinambá, que é guia verdadeiro, ele gira na mata e no terreiro, saravá meu saravá, saravá Tupinambá. Sarabá, meu saravá, saravá do Pinamar. Tá? Tava sentado na pedra fina, o rei dos índios mandou me avisar. Tome um banho de rosas que aí vem gente pra lhe derrubar. Tava sentado na pedra fina, o rei dos índios mandou me avisar. Tome um banho de rosas que aí vem gente pra lhe derrubar. Levei quatro velas brancas pra passar meu canjere, Sarapei meu orixá, para ele me ajudar. Falei com o binamá, que é guia verdadeiro, ele gira na mata e no terreiro. Sarapa meu saraba, sarabato, binamá, Saraba, meu sarapá, saraba do binamá, saraba meu saraba. Sarabá Tupinamba, Sarabá meu Sarabá, Sarabá Tupinamba, Sarabá meu Sarabá, Sarabá Tupinamba, Sarabá meu Sarabá, Sarabá Tupinamba. que acabou, sarabá, acabou Tupinamba. Quando o meu tambor fala, eu sinto